Fala galera, eu sou a Thaís Hoje a gente está aqui no hospital abandonado Já está finalzinho do dia A gente vai entrar aí para mostrar tudo para vocês como que é esse local Vamos descer primeiro no Nicrotério E depois a gente vai andar pelo hospital a parte de cima E vamos tentar chegar no quarto que a enfermeira foi morta É isso mesmo, né Tiago? E aí, o Thiago já tá pegando as lanternas, já tá pegando tudo, porque lá dentro já deve estar tá muito escuro. Então vamos tomar cuidado, Thiago, que deve ter muito vândalo aí também, pode ter usuários aí. Sim, sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse local. É, aqui é perigoso. E da última vez que eu vim aqui, eu vim com o Marcelo, cara, eu tinha... Fiz aí sozinho, né? Fiz aí sozinho, a gente que colocou vela, cara, lá, no descendo pro microtério. Vamos tomar com cuidado. Vamos tomar cuidado. Então vamos para mais essa aventura. Já tá escuro, ó. já peguei a lanterna aqui. Já tá escurecendo já. Lá dentro deve estar tá um breu já, Thiago, já tô com medo, hein? Cara? Esse, loca... Esse lugar aqui é muito aterrorizante. Fica perto de mim, hein? Pessoal, já vai deixando aquele like, fortalece aí, galera, não esquece não. Estamos na outra entrada, né, Thiago? Nossa. Olha, tá tudo molhado. A minha não, só, só olha. Olha aqui. É louco. Meu Deus. Só, Tem gente, passo? Então, pessoal, a gente não vai conseguir entrar em tudo, mas aí, a gente vai descer lá pro necrotério, que Sim. é o principal. Deixa eu diminuir um pouco minha lanterna aqui. Tiago, olha é bem. Olha como que já tá aqui. Olha lá, que sinistro. Ó, olha assim, lanterna. Tira a lanterna. Ó. Oh. Vamos tomar cuidado, cara. A gente ia dar um arrepio. Olha, como tá escuro demais. foda a na terra. O que? Ah, o as luzes? Foda na terra. Tá vendo luz? Não, Tiago, eu oh. acho que é a casa de que lá fora tá de dia. Ah, pode ser. A janela que tá entrando claridade. Pessoal, da última vez que eu vim com o Marcelo, colocaram é, vela aqui e no outro tênis. Hum, Deus me livre. O pessoal gosta de assustar isso sim, você tá maluco. Gente, agora a gente já tá descendo pro microtério. Thiago vai olhando atrás de mim também, cara. Só ficou perto de mim, isso. Tá? Aqui a gente nunca vem, né, Tiano? Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Ah, é debaixo do hospital, pessoal, ó. Vou até aqui pra eles verem. Ó. Ah, tem uma porta ali, ó. É, lá vai pra... Tá estralando? Tiago, escutei passo lá em cima. Ai, que susto, meu. Olha o corredor já, o Paga a lanterna, Thiago, pra eles verem. Olha o breu que já tá. Dá para ver o final. Aqui, ó, é já a entrada do microtério. É, aqui já é a parte do microtério, pessoal. Entramos dentro do microtério. Agora ainda tem é mais escalafagem. Estamos dentro. Por isso que tem pisos todos nas paredes, ó. Foi que eles lavavam o corpo, os corpos É isso, ah. eu tinha visto Eu tinha visto o cabelo mas... É sinistro, hein? Pessoal, aqui que eles penduravam os corpos, os corpos é. Depois de preparados ou antes de preparar. Isso. Eu não sei como funciona, certo? Mas eu sei que tem aqui. eles lavavam os portos. Sim. Um lavado, tinha tipo, umas pias. E lá eles colocavam pra espera, né? Isso. Vamos lá pra cima, Thiago. Cara, aqui é muito pesado, né? Pessoal, aqui é muito estranho. Dá muito medo, velho. Acho que de dia, de noite, qualquer horário. Aí, vamos entrar por aqui, ó. Aqui, tá aqui, aqui era a capela. É, aqui era a capela. Todo hospital tem a capela, né? Pra fazer as orações. Pedir pelas pessoas. Que acho que era banheiro da capela. Deveria ser bem bonitinha essa capela. E pessoal, a foto da capa do nosso livro foi tirada bem aqui, cara. Foi. Nós viemos aqui, né? viemos com, com os fotógrafos, né, Sim. Thaís? Eles vieram tiraram foto aqui pra gente. Pra né? quem não comprou o livro ainda, já o Thiago vai deixar no primeiro link da descrição o livro nosso. Olha lá. Muito hein? bacana, pessoal. E foi tirada bem aqui, ó. Bem aqui, cara. Bem, desse, bem aqui, ó, a capa do livro. Os fotógrafos é, teve a ideia de colocar velas. Sim. E foi, né, chegou mais ou menos esse horário, né, Thaís? Foi. Então, era um pouquinho mais cedo aqui, aqui fica escuro, né? Uh -huh. Aí colocou as velas, ficou bem legal, cara. Você quer ir pra lá, véio? Ai, velho. Vamos subir por aqui já. Vamos, cara. Pessoal, é muito grande esse local. Vamos lá na.. Na, na sala da enfermeira onde ela morreu lá. No quarto, né? No quarto. Ela morreu. Quarto. Tiago. Você escutou? Escutei. Acelera, não dá bobeira não. Você a não a bobeira sabe não, não, Sabe que aqui o local é perigoso. Não me acompanhar, não. Thiago, olha aqui. Olha aqui, olha pra cá. O que, que é aqui, Em cima aqui. Não, não tem nada. Como. Estranho. Achei que já visto alguma coisa. Cara, esses trovões. Esses rojão que tá soltando dá mais medo ainda, pô. Tá. Cara, a gente. Eu queria vir, Thiago, um dia entrar cômodo por cômodo. Só que eu acho que. Ia ter que ser o dia inteiro. Foi. que foi? Tiago. Parece que eu tinha visto uma pessoa lá no campo. Mano, e agora? Não. Vamos lá direto. Escutei. Cara, é muito tenso. É, é muito tenso. Oi, a borboleta aí? Aqui Olha. na porta. Que susto. Aqui é um lugar muito, muito, muito perigoso. Não pode dar bobeira. Momento nenhum. Tanto de espírito quanto de pessoas, né, Tiago? Tenso, tá aí, fico, Muito fico tenso, aí? Muito. cara. A gente já veio aqui de madrugada que as portas batem, né, Tiago? Que o negócio é feio. Ó, aqui já. Tá vendo, ó? A cor de fogo, ó. Já começa aí. Aqui já foi a. Ó, aqui onde tudo começou, ó. Aqui tá isso. Foi. Alguém? Okay. Foi, Thiago. Thiago, foi naquele corredor ali que eu falei que eu achei que tinha visto alguém. Lá, naquele corredor lá. Vou mostrar ali pro pessoal o quarto. Tá ficando tenso. É, não pode, né? Muito perigoso. É isso aqui, né? É. Ó, pessoal, queimou tudo a... Aqui, ó. Thiago, como que foi que ela morreu aqui? Foi assim, ó. O paciente pegou e jogou o Ela foi fazer um curativo no paciente. Aí o paciente pegou e jogou álcool nela, aí ela foi pro banheiro pra se lavar, ele começou a jogar mais álcool nela e meteu fogo Meu nela. Meu Deus. Ela queimou ali dentro do... morreu ali e pegou fogo tudo aqui, ó. E se espalhou, né, Tiago? Se espalhou o né, tia, se espalhou fogo pra tudo quanto é lado. Olha. Começou tudo aqui, então? Tudo aqui. E ela vaga aqui, né, Tiago? Não vaga. E ela é um espírito do, que, de, do mal, Tiago, porque toda vez ela é... E aqui, pessoal, eu já vim, eu e a Thaís, teve uma vez que a gente desceu lá pro lado do Nicrotério, pra aquele outro corredorzão grandão, e eu vi uma mulher, ela tava com roupa, assim, de cirurgia, como se ela tivesse feito cirurgia, é, ela apareceu pra mim, a gente falou com ela, o nome dela era, era Thaís, lembra? Uhum. O nome dela era Thaís, e ela falou que era paciente, cara. local aqui é muito assombrado, né? O Spirit box aqui é, é complicado. Porque é vários espíritos querendo falar, né, Thiago? Tá isso, vamos, vamos sair fora daqui? Vamos. Pessoal, já tá bem. A gente veio de dia, pessoal, pra poder filmar. A gente não tá. foi isso? Joguei aí? Gente. Vem. Thiago, vem. Tiago? Tiago? Escuta e Olha atrás de mim, olha pra trás de mim. Tem medo de passar nessas portas que alguém puxa. Só sai, só sai. Vamos sair por aqui mesmo. Só a gente vai sair pro outro lado. Só para poder sair logo desse local. Cuidado, de escolheu aí. Está muito molhado, Thiago, não dá pra pisar. Só pra cá, só pra cá. Tá vendo? Meu Deus é do céu, cara, olha aqui. Caraca. Thiago do céu. E agora, a pessoa é espírita? Não sei, eu tava sentando passo. Cê, aquela hora do quarto ali? Ah. Tinha gente ali, cara, ah. eu acho. Você escutou? Escutei. Sinistro. Pessoal, a gente voltou aqui no hospital porque muitos de vocês pedem porque a gente. Ó. Oh. tanto é isso? muito de vocês pede pra gente voltar aqui então a gente voltou hoje de dia só que a gente já chegou aqui tarde só conseguimos filmar um pouco para vocês oh. tem gente aí eu acho ou é espírito demais se manifestando cara. cara tá já muito vamos barulho nessa, vamos nessa é nós falou e fui